Eu trouxe um convidado especial pra mostrar pra vocês um dos melhores ataques do momento, ataque meta do Clash of Clans Então se liga só, porque esse cara vai contar tudo do melhor ataque do momento E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vim aqui fazer um vídeo diferenciado pra vocês Tô aqui na INTZ, vocês estão vendo ali pelos detalhes também e Tô com um cara, um cara aí... é quase... é o Ronaldinho do Clash of Clans, né mano? E aí, mano? Fala, Bernal, beleza? Tranquilo, mano? Bernal aqui Pra poder mostrar pra gente aí ataque, um ataque muito forte. Tem um detalhe bom também, um, sim. um negócio que os brasileiros gostam bastante, essa rivalidade com gringo, né? Sim, com certeza. É isso aí. Então, o Bernal vai mostrar pra gente um ataque que ele fez, num cara muito conhecido de todo mundo. Vai tentar explicar pra galera, pra galera tipo eu que não manja muito. Uhum. Pra ter uma ideia de como funciona aí, com o que, que passa na cabeça do mito na hora de atacar essas vilas malucas de uma forma muito top. Bom, primeiro eu quero falar que você tem um canal também, né? Sim, sim. Tá postando eu, vídeos, né? Sim. É, vídeos, é, só vídeos. Por enquanto só vídeos, mas de repente vou fazer umas lives também é, vai sabendo. É, frente. É que momento de treino é mais complicado, sim. né? Uhum. Bom, então a gente tá aqui na NTZ e ele tá então com um canal, tá aqui embaixo, nas, passando aqui embaixo também o canal dele, o nome do canal, dele, redes sociais, Twitter, sim, você Twitter também Instagram. utiliza bastante. Sim, sim. É isso, então tem como você encontrar ele, seguir ele ver como ele trabalha aí todos esses dias e tá muito legal, porque eles estão se preparando pro Mundial, pra qualificatória, né Bernardo? Sim, sim. Tá forte? O negócio tá bom? Uhum. Estamos treinando bastante aí, galera. É isso aí. Então é isso, mano. Bom, vamos falar um pouco aqui do, do ataque. Acho que é onde você vai se sentir mais tranquilão, vai pra cima, porque é a parte que você manja, né? O que aconteceu? Fala pra galera aí. Você tava, você tava atacando na lendária, né? Sim, eu tava fazendo push, daí quando eu já cliquei pra atacar, já vi ali o it, daí... Não tinha como, né? Eu vi o gringo e falou, opa... Eu tinha que dar PT, né? Porque... <risos> Perdeu um pra ele no Mundial, então... Já trabalha com o PT, aí que viu o gringo e falou, hum, perdeu, hum, vou ter que descontar, né? Então é já foi na fúria, né? Sim, com certeza. É complicado. ó A gente viu aqui o layout dele, tá pausado ali pra vocês poderem ver, mas hum. a gente já viu o layout aí. Na hora que você vai entrar no, no ataque, você já pensa por onde você vai entrar. Essa é a primeira coisa que você faz, né? Sim, tipo no, no, no que é Mineiro e, rô, e Corredor, no caso, eu penso sempre em levar o CV, que é a, a defesa mais forte. E o disseminador, mas como o disseminador tava muito. Mais longe, né? Mais, mais longe, afastado. Da... Tinha muito dano perto dele, eu preferi levar o CV. E também já tava junto com o rei, que é muito. É, o rei dele o tá rei rei tava muito mineiro, tal, e a heroína. Que é, que é bom guardiã, já levar tudo, né? Que a é Guardiã, não, que é a campeã real. Daí eu preferi fazer o walk pelo CV. Pode ir, colocar aí. Bom, vamos botar o playzão então. Agora a ideia é que ele vai mostrar aqui como ele fez essa entrada. Já na, na vila aí no ataque, vocês estão vendo aí já. Bom, aí eu aproximei a tela pra jogar a rainha. Oh, pode ver direitinho aí. Aqui. Show de bola. Aí joguei a rainha, um balão teste pra ver se termina a presa. É bom aí dar uma testada. Sim. Aí vou usar o QM teste ali, usei, quebrei. Ah, já abriu ali né? E agora eu vou usar a fúria pra... pra rainha não morrer. Óbvio, é, né? sim. É porque você é 70, o rei é dele. E, sim. E agora a rainha vai pegar o CV ali, mas... aí eu vou jogar um balão ali pra finalizar o canhão, só um balão baixo. Pra, é. pra ela não correr o risco de ir lá né, pra e um, direito E um hit do servo ali que eu joguei. Ah, show. Verdade. Daí eu vou usar o Rei agora pra, pra ele tancar a TI 5 ali. Ah, única aquela pra... TI né, que tá Sim, única. Pra não matar a Rainha, no caso. É, se ela foca na Rainha dá trabalho. Então ele já vem ali, Sim, porque eu... o Rei provavelmente vai subir ali, né? Isso, isso. E daí eu já vou usar a barraca ali, ó, pra funilar. Ah, lá em cima a barraca já, né? Sim, os mineiros ficarem sempre no meio. E ali, ó, a TI já começou batendo no Rei. Eu vou usar um gelo pra, pra... pra ele ficar vivo. Dá uma o poder. segurada. Sim. E já vou começar com os mineiros. E a rainha começou a tomar dano ali também, né? Sim, daí eu deixei, eu vou, eu acho que vai usar o poder automático. Ah, sim. Usar. E aqui você já entrou com o mineiro e Rogues ali, né? Já uhum. tá funilado né? Sim. Agora o mineiro vai, vai firme ali. Aí é a limpeza, né? Sim. E aqui eu... embaixo deu bom, né? Porque o rei foi pro, pra TI ali, ó. Sim, agora eu já usei o poder do Arden ali, do Guardião, pra, sim. pra, pra, pra pegar segurar um... um pouco, né? Sim. Senão pra não, o não perder o nada. mata tudo. Pra não perder. E aí já pega ali o já, primeiro disseminador. Sim, já curei ali, já joguei. Nossa, a uma destruição, cara. Congelei. Ali era melhor até congelar o disseminador, porque ele dá muito mais dano que a águia. Ah, mas tá. É, mas deu bom. Mas deu pra segurar de boa, né? Sim. Às vezes acontece esses improvisos que você tá, acaba tendo que dar uma ajustada em algo que você não previa. Ou sim, sim. Você muito pensa pra... de uma forma é, e nem. De outra. Nem, é, nem sempre vai dar certo. É, e aí você tem penso. que.. Acho que é o poder, esse poder que faz o diferenciar pra vocês poderem dar PT, né? Sim, sim. É, agora ali pra ficar. É mais limpeza, mas dá da pra dar um lá. medo ali, né? Pensar aquela, aquela TI ali viva, né? Sim, eu pensei que não ia, não ia finalizar, não. Sim. Agora a TI vai matar a, a, a guardiã ali, a, a É, campeã, então. Não. Tinha bastante coisa em volta da, da TI, né? Sim. E então, o tem, medo ali de grudar, né? Tentei usar um QM ali pra meio que ah, perder tá. um pouco de tempo, mas não deu certo. Entendi. Vixe, aí começa a bater ali. Nesse momento... Eu já achei que podia dar trabalho, mas aí eu vi os mineiros e falei, ah, acho que dá pra levar, né? um assim, balão ametou, passou na frente do, do ar, eu não Nossa, ele chamou atenção, né? É. Caramba, e aí já passou ali batendo é, ali. ali. E aí é só alegria, né? Hip, hip, it. hip, é, hip, it, isso, verdade. É bem isso, né? Cara, aí você já dá uma olhadinha, confere pra ver se tá tudo ok, né? Sim, sim. Porque sempre aparece aquele, aquela barraca lá do outro lado, né? Alguma é. coisa que pode atrapalhar. Cara, que doideira, mano. Pois é. E aí, alegria desesperadora é. na hora você fala, ah, fiz meu trabalho, irmão. Já era, batezei. <risos> mandou bem demais, mano. Mandou bem demais. Mano. Cara, assim, tipo, resumindo a ideia, é, o segredo para um bom Rogue Miner é começar bem. É, tem que a ideia é. Essa, você pega um funilar, lado, lá. você pega a metade da. No, no caso, o meio da vila e a o do outro lado. E a esquerda esquerda ou da direita. Um lado sim, é sim. barracão o outro lado é rainha com rei. Sim, no caso, sim. E aí depois ele faz o bonde tipo, no meio. A rainha no meio, meio que no meio, o rei pra um lado, o barracão do outro lado, e aí o mineiro e roda no... entre a barraca e a rainha. Passa limpo, que aí abre o caminho certinho, né? É, e se não precisar do rei, melhor ainda. Você usa com a barraca, você pode. Que aí ir. libera. Caramba! Sim. Que loucura, hein? Que loucura. É, e o, Agora uma pergunta diferente. A gente viu muito no, no Mundial é, o Lalum né? Dominando praticamente. Sim, sim. Tinha muito ataque. Você acha que nas próximas aí, nas qualificatórias, estão para começar, inclusive, eles estão se preparando, aqui queria dizer, por isso? Você acha que vai dar bastante o Miner? Sim, com certeza. Vai se rolar, né? né? É, então Minerfa, tem isso também. o assinador, né? assinador não, o mineiro e o Rog. o Rog eu acho que não. É doideira. Mas a barraca eu acho que sim. A barraca tá, tá, tá loucura, né? Muito, muito tá forte. muito roubada, cara. Tá muito roubada. É tá muito mal. Você acha que esse ataque dá pra galera testar e tentar aprender? Tipo eu, se eu dá. focar nisso aí, dá pra aprender de dá. boa. com certeza. O ataque de boa, boa. E uma outra coisa, agora tentando mudar, o IET tá realmente muito forte. Você acha que você vai ver esse ataque também no Mundial? Sim, com certeza. Eles têm que nerfar esse ataque. Não tem Porque como, né? Tá muito forte. Eles falaram que nerfaram, mas pra mim, bufaram. Porque Deu agora, porque o Porque o Yetinho agora não morre pra armadilha. Exato, é. no caso ele ativa, se, ele, né? se ele não morre pra armadilha. Ele vai bater nas defesas. Vai bater nas defesas. E Aí Yet, enfraquece. E o Etinho mesmo não vai morrer porque. Não vai morrer porque muita tem vida. muita vida. Puta, é loucura. A gente tava falando. Tentaram fazer com que ele diminuísse o poder e, e acabaram ajudando, né? Não levantaram porque os ietinhos vão batendo, vão dando dano e sim. destrói a defesa. E aí já não tem mais defesa na frente. Isso. E o Yet não vai morrer, é uma loucura. É complicado, né? Mas ó, as mudanças que acontecem mudam tudo. É tanto que a gente tá vendo lá, eu tava lá embaixo acompanhando, os caras estão treinando o Rogue Miner. Você acha que você já tá, tipo, tá bem sim. e é meio que só aperfeiçoar agora, sim, ou sim? Você ainda sim. tem muito que. Sim, sim. Só Já tá num nível mesmo. bacana. Sim. Show! É isso aí, rapaziada. E aí? E a NTZ vai forte esse Mundial de novo? Com certeza. Vamos lá. Vai ter Polônia, bastante lá. Polônia pra gente. Depois, quem se não, Deus não, quiser. Não. Muita Polônia não. Quero uma vez só agora. Só. Boa, mano. Bom, agora eu gostei. Bom. É isso aí, essa é a ideia, mano. É, pra quem não sabe, a gente foi muito. Acho que foi o time que mais foi, né? Sim, quatro vezes. É bom e é ruim, né? É ruim porque a gente foi muitas vezes pra tentar classificar. Mas Sim. o bom é que a gente tava sempre lá né, então a galera sempre viu Sim. E acho que isso ajudou no final na votação Sim, De tanto certeza. que vocês foram, os caras falaram, eles merece É, merecemos mesmo. Que acho que era a conversa que rolou no final Falou, pô, os caras merecem demais, os caras foram em todos, não tinha como não ir Então é. agora que vá vale uma vez só e já passa e já é GG né É isso rapaziada, acompanhe as qualificatórias As qualificatórias aí vão ter transmissão aqui no canal também também no canal do Dom, também muito provavelmente, o Clash Land também provavelmente deve transmitir também, então a gente tá junto com eles nessa luta e vai dar Brasil com certeza, então acompanha o Bernal nas redes sociais, tá passando aqui embaixo e também no canal, né? Sim, sim. Então é isso, mano, se inscreve lá no canal do Bernal, acompanha ele, acompanha o Clash of Clans, tá demais, o jogo tá muito bom. E agora é competitivo na veia, né, Bernal? Isso, isso. Com então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Obrigado, Bernal. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado pela ajuda. Tamo junto. É isso, mano. NTZ tá pronto. E vocês? Então é isso. Um abraço. Falou. Tamo junto. Valeu, é nós.